Salve, São Marco Querinha. Pode ser que você ainda esteja dormindo, mas em pleno sábado já acordei cedo, já fiz algumas atividades físicas antes de fazer uma corrida um pouquinho mais longa. E Daqui a pouco eu tô indo para Disney para comemorar o aniversário da minha sobrinha e passar um tempo com os meus familiares. Afinal de contas, grande parte do meu objetivo é melhorar minha qualidade de vida e estar tá mais próximo das pessoas que eu amo. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas quando a gente fala de incêndio, o que que vem à mente para você? Normalmente para mim, quando eu penso em incêndio, eu penso em alguma coisa que starta uma centelha e essa centelha gera uma labareda e essa labareda começa a lamber todo o ambiente com fogo. E, em um curto espaço de tempo, ele devasta a região, queima todos os recursos que estão ali no local. Principalmente se você não tiver um recurso para apagar esse incêndio de forma rápida, imediata e precisa. Tanto é que a gente tem substâncias específicas para quando o um incêndio é em cima de eletrônicos, ou quando são de substâncias químicas, ou quando são só de inflamáveis. Para cada tipo de incêndio, a gente tem, claro, na vida comum, um tipo de substância apropriada para apagar aquele incêndio. Só que o tema que eu quero falar com você não é um incêndio que acontece nos locais, mas o um incêndio que acontece na nossa mente. Eu já vivi alguns incêndios na minha vida e vou te dizer que não é nada agradável. Esses incêndios começam com pensamentos em que entram na nossa mente, são vozes né? e por serem vozes e estarem falando com a gente, são seres vivos, são entidades vivas, da mesma forma que nós senão elas não estariam dialogando conosco, são energias, né? Se são energias, e se elas dialogam, e parece que tem uma inteligência, eu digo parece, depois em outro momento eu explico porque parece, eles têm um propósito, e o propósito é drenar a nossa energia. Quando a gente permite que esse tipo de pensamento entre na nossa mente, ele pode começar assim, pequenininho. E mesmo pequenininho, como num incêndio tradicional, ele vai começando a crescer, crescer, consumindo o oxigênio, ou no nosso caso, consumindo as nossas energias, e daqui a pouco está devastando o ambiente, ou seja, daqui a pouco está devastando a nossa mente, está ocupando os nossos pensamentos, quase que de forma obsessiva. O Brasil está vivendo hoje uma situação que todo mundo fala que é uma situação muito crítica, muito desesperadora e de crise. Mas eu entendo o seguinte, se nós não albergássemos esse tipo de pensamento, não existiria crise. E se nós não ficássemos aumentando os preços, como empresários e tudo mais, também não teria crise. O que acontece é que o medo de um ou a ganância de outro faz com que isso se prolifere e comece um efeito cascata. Mas se a gente começa a perceber que a gente pode trocar os nossos pensamentos negativos por positivos, se a gente percebe que pode proteger o nosso ambiente mental com esses produtos químicos, só que na realidade não são produtos químicos, são pensamentos de defesa, são pensamentos soldados, né? E é por isso que eu falo do Treino Esparta. Treino Esparta é você criar esses soldados mentais para combater qualquer exército negativo que queira entrar nas suas terras e causar esse tipo de devastação. Ou seja, eles entram, saqueiam seus melhores propósitos, seus melhores sonhos, sua melhor qualidade de vida, sua melhor saúde e depois vão embora e deixam aquela terra árida na mente, sem recursos, sem possibilidades, sem esperanças. E na realidade, a vida é para ser vivida de forma intensa, não é para ficar numa rede dormindo, pelo contrário, é para saber aproveitar, ter olhos e ver a maravilha que é essa oportunidade que nós temos de viver. Como eu disse, eu já vivi alguns incêndios mentais e não desejo para ninguém. E é por isso que, de certa forma, todos os dias eu procuro trazer algum conteúdo com alguma coisa que eu tenha vivido e que possa, de alguma forma, dar esperança ou ajudar outras pessoas. Eu não tive ninguém que me ensinasse determinadas lições da vida, eu tive que aprender sozinho. E eu sei como é difícil aprender sozinho. Então, se tem alguém que possa dar alguma dica, que seja mínima, não é minha pretensão de ensinar nada, mas sim de compartilhar o que eu venho experimentando e, vamos dizer assim, as adversidades que eu passei e como eu sobrepujei. Para que você, de alguma forma, se não tenha passado, ou venha a passar, espero que não, possa fazê-lo com muito mais facilidade do que eu fiz. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, assine o canal, curta o vídeo, Deixe seu comentário a respeito do vídeo, ou se você já passou por situações semelhantes ou incêndios mentais, o que você fez para passar por tal situação. E se você entende que esse vídeo tem uma mensagem de bem, que pode ajudar outras pessoas, vamos fazer a nossa parte. Vamos começar a compartilhar, vamos começar a transformação dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, e fazer com que a gente possa construir um mundo muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.